Música Ora, boa semana aqui, fala do grupo por mais um videozinho desta vez, manos, é um videozinho aqui de Overwatch, não sei se manos um este vídeo ficou sem som, porquê? porque eu esqueci de me gravar o som é bem. vocês devem estar a ver aqui que o ecrã está diferente o ecrã está tipo espalmado vou lá como é que é uh, já carreguei ali na parte de transferir provas, vamos lá manos ver como é que vai ser este vídeo manos não vai ser assim muito grande vai ter uns 10 minutinhos porque eu só consigo gravar um overwatch depois vou ter que ir embora Até logo. portanto é isso, eu ainda estou com 3 espalmei a tela porque gosto mais para mandar headshot e tal mas pronto, falar mais uma coisa, Funny Moments só vai sair uma vez por mês, mas antes, portanto, já saiu aquele Funny Moments, uh, só vai sair o próximo mês, uh, portanto, é isso, mais, uh, mais, mais, mais, mais, mais, e pronto, vamos passar aqui então para o para, Overwatch, para... vou usar aqui provazinhas, um, cinco horas que vai ser das dois claro porque eu já vi o vídeo Ya, yeah, porque como eu uh, uh, you não know, sei que vai ser das duas vamos lá então aqui Mas pronto. aqui das duas aqui o da da vou passar esta parte à frente Vocês sabem como É, é sempre a mesma seca seca seca seca seca seca seca seca seca seca oh oh, oh. Dr. Jonas. Ah, eu encontrava a gravar isto disse que aquilo parecia cheater porque ele foi até com este gajo tipo WTF. Ah, <fixos> Vamos lá ver se este gajo está a cheatar. Uh, let's go Vou dar ali uma small uma smokezinha ali. Okay. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vamos ver Houve um tiro do lado esquerdo Está aqui a mirar dentro Pela box, não consegui esta rogada Mas vamos uh, Vamos lá, passar à frente Está Ele ali, outra vez Deus e pessoas de bigo não, não percebe porque é que ele está a parar uh. Nossa senhora O amigo está aqui a confirmar o peito O peito Vamos ver -a. Ele não sabe que está um bom site É impossível saber que está um bom site Vamos ver se vai lhe picar ou qualquer coisa do género <risos> Já ouviu um do CTA Tentou o co e já soubeu também. Dá para ouvir? Ele sabe com as rampas, com e morreu aqui para o gajo. Para o CT. E ele veio ficar do CT, não percebi porque. Mas pronto, é vida após a morte. Ah, mas, bom, vamos lá, mano. vamos lá, vamos lá, com a minha em frente, é para trás. Sinceramente, eu esqueci que este gajo tinha o Alex, como vocês puderam ver ali, naquela jogada do Akacement que eu disse e agora aqui no. Smoke. Mata o gajo pela smoke da gente outro, outro, outro, outro. outro smoke ali para o meio E está aí a... um gajo pela smoke na smoke outro cai Este gajo está a chitar Este gajo está com o Alex O lecame Está mesmo Certezinha absoluta tem clear aqui é posto 5 Pro Paypal não pode ter escado flashback Ele sabe que está um meio de scout. Scout um amigo. não, Dá o a random Sabe que um atrás porque o colega morreu. Morreu. E morreu. Já viu o CT? É para o meu com as dele, ele não se move Ele tipo, surprise pouco. O CT não veio picar Ele viu que o CT está a mandar tiros Para o meio para o amigo E então avança com toda a <tose> Leva uma espinha que nem foi bom <tose> De cá para além da equipa Oh Deus Ah vai ele, outra vez aqui pelo Lord Tunnel Não é sua Deus, será? Não, eu tenho se chegar esta vez a ver, ele tem os portanto. Pica aqui a WP Vai tentar picar ali no meio sem se estar um gajo Mas aqui atrás da, da, da caixa Leva um S, nem a bomba, nem um dá-me 4 Matou Um pouco de mas não e, Matou aqui, ele lembrou-se que vinha um do short, cuidado e mata o. Não sei uma e comprou uma. Vamos ver se ele pica aqui no meio. Furou, furou o gajo. Vocês podem ver ali do lado esquerdo o CT da 4 está mais ou menos altamente que... desfiado. Ei caputo, dois headshots ali no longo mesmo. Tipo, wow! Vamos lá, vamos lá. Epá, pré-fire gajo. Está-lhe a mirar pela parede. Se eu pico agora eu quero vontade Apesar que podia dar um bocado para o bi mas ele já estava logo a mirar para ele Viz na seca Então vamos lá Manda aqui de novo nossa, estava bem lagado, Estava a aos pés Sabe que está na ronda aquele amigo Que um tiro ali Pela smoke assim. Eles perdem a ronda Está ele a pegar na <tos> Furou outra vez Vamos lá ver que o é que acontece agora. Ganda Sarda que mamou ali o T. Vou botar meter uma flame, bem jogado. Uma flash e de... bem jogado. É provável que tente mais um. Meteram outro smoke. Outra smoke não, smoke. meter smoke Ah, bem, ele de Glock. Ele não, não sei se pode saber se está aqui o CT, o CT pode estar ou nas portas, no meio, ou pode ter vazado para o CT, ou estar aqui na box. E ele vai fazer o quê? E morre! O gajo tipo aosurinhos mesmo. O gajo de 99 pai de vida, não sei. Mas vamos já acabou aqui então ao Overwatch, eu vou dar provas insuficientes aqui no Embote. Culpado do Alec sem o Fabiás de Mira e culpado de perturbador de jogo, porque teve atrolado a Mas, portanto, é isto. Espero que tenham gostado do videozinho. Não se esqueçam de deixar mega like. Fiquem bem, até aos 25 likes. Fiquem bem aí. Fui!